É, nesse vídeo, hoje, eu vou falar um pouquinho é, sobre a esfera de atuação de um engenheiro de produção. Muitas pessoas é, têm essa dúvida, constantemente me procuram para perguntar é, qual é a diferença, não fica muito claro, é um pouco confuso. Então, é, sendo bem objetiva nesse vídeo, eu vou explicar para vocês a diferença entre é, um administrador, um engenheiro de produção, um engenheiro é, clássico, né, das cadeiras clássicas como engenharia mecânica, engenharia química, por exemplo. eu sou formada em Engenharia de Produção, eu sou engenheira de Produção formada pela UERJ, já sou formada há mais de 10 anos e trabalho no ramo também desde a minha graduação, aliás até um pouco antes porque a gente também considera o período de estágio como um período curricular. Então o que que acontece? É, falando um pouquinho sobre a formação do Engenheiro de Produção. O Engenheiro de Produção, aliás, é praticamente as engenharias no geral, você tem é, a primeira metade do seu curso, é basicamente a mesma coisa para todo mundo, né? Então, você tem é, cálculo, você tem química, você tem física, é... E aí, né, cálculo 1, 2, 3, física 1, 2, 3, desenho básico, desenho técnico, é, geometria analítica, álgebra linear. Então, assim, é um apanhado de, de é, matérias que é um geralzão para todas as engenharias. Aí você tem o ciclo específico, que é a metade final do, do curso da engenharia. Então, quando uma pessoa, um estudante, é, vai fazer engenharia química, por exemplo, é, aí ele vai ter matérias como é, cálculo estequiométrico, operações unitárias, é, e microbiologia, é, laboratório... Tem uma série de, de, de matérias específicas, né? Mecânica já vai ter res, é, res, resmate, é, desculpa, resistência dos materiais, é, se eu não me engano, é, 11, 11, é, 11, que é resmate 10, é, resistência dos materiais 10, é, todo mundo faz, acho que no ciclo básico. Enfim. Então, a parte básica das engenharias é a mesma para todo mundo depois no outro ciclo você acaba fazendo uma parte mais específica e aí muita gente é, confunde é, o que que acontece a engenharia de produção ela tem é, três é, segmentações você pode ser um engenheiro de produção pleno você pode ser um engenheiro de produção com ênfase em mecânica ou você pode ser um engenheiro de produção com ênfase em química meu caso, por exemplo, eu sou formada em Engenharia de Produção com ênfase em Química pela UERJ. Tanto que é, eu tenho o CRQ, né? Meu registro é no Conselho Regional de Química. É, e aí fica aquela coisa do tipo, mas o ciclo básico é o mesmo para todo mundo? O ciclo específico é onde tem a diferença, mas aí você faz Química, então você não é uma engenheira química? né? Não especificamente. Então, agora eu vou é, explicar as esferas de atuação para que esse, isso fique, esse entendimento fique mais claro para vocês. É, imagina que você tem um negócio, você vai produzir alguma coisa, né? A partir do momento que você está produzindo alguma coisa, você, você tem um processo. Você vai ter que trabalhar com o um processo fatidicamente. É, então imagina que você tem esse empreendimento, né? vale a pena você, você é, investir nisso? Vale a pena é, você construir toda essa empresa em torno dessa, desse produto? É, como que você vai fazer, como que você vai organizar essa empresa em torno desse produto? Quais são as áreas principais? Como que vai ficar a questão de finanças, lucratividade, custos? Isso é o papel do administrador. Então, nessa esfera mais geral, mais ampla de um business... É fundamental o conhecimento da administração de empresas. Então, você precisa ali de um administrador de empresas, né? É, que é aquela pessoa que vai fazer a conciliação da, das leis com a economia... Com a organização empresarial com o objetivo da empresa, né? Aonde a empresa quer chegar? Então é para isso que é o serve justamente a, a formação de administração de empresas. Aí depois dessa esfera você tem o que a gente chama de uma esfera é, intermediária, que é justamente a esfera dos processos, né? É, do que você vai estar tá produzindo. Então dentro dessa esfera é a atuação do engenheiro de produção. Então, o que, que o engenheiro de produção é, vai fazer ali para aquele business, né? Ele vai é, criar os processos, ele vai fazer os procedimentos, ele vai ver as amarrações dos processos e procedimentos, é, como, que esse, como que essa atividade vai ser realizada dentro desse processo, é, como que você vai garantir que o objetivo setado... Pelo, pelo administrador né, de empresas, pela empresa, vai ser alcançado de fato é, todos os controles que você precisa realizar para garantir aquele produto, que, é, que aquele produto esteja na configuração desenhada para ela, projetada para ela, né? Então, você tem controle de qualidade, garantia de qualidade. É, e, ok, agora eu tenho a parte dos custos, como que eu vou fazer para para garantir que a minha lucratividade vai estar tá sempre ali é, acontecendo, né? que eu não vou estar tá perdendo dinheiro, que eu não vou estar tá, é, perdendo o lucro da minha empresa, os ganhos da minha empresa. Aí vem a questão da otimização de processos, que é onde o engenheiro de produção trabalha assim mais no... É realmente o core da engenharia de produção, é, é, é a alma da engenharia de produção, que é a questão da otimização. E aí tem até uma matéria que a gente costuma... É, meio que passar batido por ela, mas é, e é minha grande paixão particularmente falando, ela tá muito relacionada a é o coração da engenharia de produção, que é, é PLPOA, que é programação linear e pesquisa operacional aplicada. Então assim, o que que é PLPOA, né? Programação linear e pesquisa operacional aplicada. Basicamente é Como você é, vai garantir que com as restrições que você tem dentro do seu processo, é, as, a, os parâmetros que você tem dentro do seu processo é, e, qualquer outra, e qualquer outra característica que tem dentro do seu processo, vai, você realmente vai configurar de modo a garantir o melhor resultado possível ou, em outras palavras, o resultado ótimo. Então, assim, é, dando um exemplo bem, bem prático a respeito do que seria, imagina que você vai produzir uma, uma cadeira de madeira, por exemplo, né? E aí você tem algumas ripas na sua casa, mas você também vai precisar de outras, você vai precisar de placa também de madeira, é, e você só tem uma quantia determinada de dinheiro. Então, quanto que você pode é, comprar sabendo o custo unitário de cada um dos componentes, né, da ripa, da placa, etc e tal, da cola, é, sabendo que uma cadeira precisa de, sei lá, oito é, ripas, duas pranchas de madeira, né, mais a cola que você vai colocar ali, então, sabendo de tudo isso... Como que eu posso fazer para alcançar o resultado ótimo? Que nesse caso eu diria que seria fazer a cadeira com o menor custo possível, né? E é aí que você equaciona isso, você modela, você gera um modelo matemático para isso. E aí você começa a fazer as brincadeiras do, dos parâmetros, né? Ah, você pode gastar tanto aqui, mas aí você é, vai ter que comprar tanto disso daqui. E, e aí você vê o que, que é melhor para sua empresa, o que, que para sua empresa vai... É, ali, quais são aqueles parâmetros que realmente vão atender o que, o, o que a gerência, o que a, a administração da sua empresa está querendo em relação aos objetivos. É, e aí o que, que acontece? O engenheiro de produção, então, ele faz todo esse monitoramento, ele controla os custos também... Ele faz as licitações de materiais dentro da indústria, é, junto com o setor de compras, tá? E ele trabalha muito no planejamento do projeto, nas etapas que um projeto vai, vai ter que acontecer, até a sua efetiva implementação, na parte de logística, todo o fluxo de materiais, é, fluxo de movimentações... Tudo isso está relacionado à engenharia de produção. E aí, ok, você já sabe os processos, os procedimentos, já está tudo setado bonitinho. Agora, é, eu preciso dos equipamentos é, para produzir essa, para produzir esse produto. Aí entra o pessoal da engenharia elétrica, da engenharia mecânica, pessoal da automação que vai realmente ver, a ah, tem esse equipamento aqui, esse, esse equipamento tem essa e essa especificação, é, nós temos que colocar é, uma rede elétrica é, que atenda essa especificação dessa máquina, desse equipamento, é... E, normalmente, o que acontece é que ele trabalha junto com o engenheiro de produção. Que nesse momento, quando está tá acontecendo essa configuração, é, eles têm que trabalhar em conjunto para garantir já desde o início que você vai estar tá fazendo é, o melhor, o melhor é, projeto mais otimizado possível para a empresa. né Que você não vai gastar fortunas, numa num escopo em que você, em que o engenheiro mecânico tá ali colocando o equipamento para produzir é, 100 unidades diárias, enquanto que o seu volume de produção vai ser de 10 unidades diárias. Tem necessidade realmente? Qual é a previsão de produção para daqui a 5, 10 anos? Vocês você tem expectativa de aumentar isso em até 100% a sua produção? É realmente factível que isso vai acontecer, porque senão vale mais a pena talvez você comprar um equipamento é, com, menor, com uma menor capacidade de produção, que vai sair mais barato para você agora e vai garantir a sua lucratividade, a redução dos custos, etc. Então, é claro que, assim, na prática, isso quase nunca acontece, é muito raro. O que acontece é quando você tem já um projeto de melhoria e aí normalmente um engenheiro de de produção que está ali dentro da área industrial, na parte de engenharia industrial ou na parte de engenharia de processos, trabalha em conjunto com o pessoal da automação, com o pessoal da manutenção, com o pessoal da, da parte mecânica, né? É, e aí pode ter integração com a, a parte é, química e outras engenharias no geral. Mas essas, é, no, como quase sempre o um engenheiro de, de produção está na indústria, essas são as interfaces com que ele mais tem é, contato. Então, essa é a, é, esses três é, segmentos grandes é, mostram a atuação de cada um dessas, desses profissionais, né, do administrador de empresas que está naquela esfera mais ampla, do engenheiro de produção que está ali justamente na interface, na, na no segmento intermediário, né? E das cadeiras clássicas, que são os engenheiros de, é, de uma técnica mais específica. Então, eu diria que se você for analisar esses três segmentos, qual deles é o que está é, sempre tendo modificação, você está sempre precisando refazer, recalcular, remodelar de acordo com as mudanças, porque o mundo não para, os custos mudam, as formas de se entregar as coisas mudam a movimentação muda, né? É o engenheiro de produção, porque o processo, ele, ele constantemente está sofrendo mudanças, processos e procedimentos que você tem que fazer de acordo com a legislação, que você tem que fazer de acordo com o objetivo da empresa, que você tem que fazer de acordo com é, as novas tecnologias, né? Então, o engenheiro de produção é aquela pessoa que vai, vai garantir essas mudanças o tempo todo. Então, é, um equipamento, por exemplo, dificilmente depois que você setou aquele equipamento, que você já comprou aquele, aquele equipamento, você vai mudar. É muito mais difícil isso acontecer. Claro que acontece, tá? Principalmente se você for... É, você vai produzir um produto novo ou você vai ter uma variação dentro do seu produto que precisa de uma máquina específica mas aí a gente está falando de pequenos projetos dentro já de um business montado dentro de um negócio de um empreendimento já montado né então é, o engenheiro de produção ele tem uma demanda muito grande de trabalho a dificuldade é só as pessoas entenderem que é para isso que ele foi capacitado, né? Que é para isso que ele tem todas essas ferramentas. E o que acontece muito é que acaba que é, o engenheiro de produção, ele é, vamos colocar assim, de uma maneira ou outra, um pouco subjugado, né? No sentido de que, pela falta de compreensão, às vezes, dos demais, é, das empresas, dos profissionais em geral, eles acreditam que o engenheiro de produção é só para calcular tempo de processo, para otimizar os recursos da manufatura, né? que na realidade é um, é um aspecto da engenharia industrial. Mas o profissional da engenharia de produção ele é muito mais abrangente do que isso. Né? É, eu posso até dar um exemplo, mais para frente eu vou falar especificamente sobre esse assunto, mas o engenheiro de produção ele pode... É, ele pode ser responsável por uma obra de até dois andares, e isso está na lei. É, então, um engenheiro de produção, por exemplo, pode fazer um projeto de uma casa de dois andares e colocar o CREA dele ali, né, como responsável pela planta, por regularização de imóveis e tudo isso. Bom, gente, eu espero que vocês tenham é, com essa com essa mini aula aqui aprendendo um pouquinho sobre esse curso, essa profissão que eu amo tanto, que é a engenharia de produção, e que vocês se animem a fazer. Caso você tenha alguma dúvida, se você é, qual engenharia, se você está querendo cursar engenharia, mas você ainda não sabe, e não se esqueça de, de se inscrever no nosso canal. É, aqui da SV Cursos, dentro da nossa plataforma nós temos vários módulos de ensino, módulos técnicos, é, até para você que quer trabalhar como perito dentro da área de engenharia, é, regularização de imóveis, é, a parte também de licitações, perícia técnica, como fazer um laudo... Se inscreve no nosso canal, dá uma olhadinha lá no nosso site, que é o www.svcursos.com.br. Eu também dou aula lá no, no módulo de engenharia de produção, é, mais especificamente para a área é, pericial. E é isso, gente. Muito obrigada. E não se inscreve de, também, de, não, não se esqueça de colocar também, ativar as suas notificações para receber as nossas novidades e a gente se vê em breve. Um grande abraço. Tchau, tchau!